Eu chamo-me Marco Heleno. Um o meu trabalho centra se à volta da visualização de dados e de algoritmos. Um, este projeto, ou esta, esta peça, é nesse âmbito da visualização de algoritmos. É uma peça que me foi realizada recentemente no âmbito do, do, âmbito do Programa Electoral que estou a realizar. Uh, Chama-se Perception Explanator. É uma visualização interativa e algorítmica Uh, do sistema mais elementar, de uma rede neuronal artificial, a visualização de um neurônio artificial ou de um perceptron. É uma visualização que demonstra os passos que o perceptron dá ou executa até atingir o um objetivo, e este objetivo é decidido pelo de um utilizador quando com a Demonstra a causalidade que está presente nesses espaços uh, enquanto esconde ou, ou tenta poupar o utilizador da complexidade estatística é muito presente neste tipo de algoritmos de inteligência artificial. É uma peça que tenta criar a intuição sobre o funcionamento interno de um melhor artificial e, e o resto, eu já disse, é um, é um, é um projeto que, que foi realizado no âmbito do primeiro que estou utilizando.